A Rádio Justiça apresenta... Especial Agenda 2030. Um plano global para garantir uma vida digna para todos. Olá, eu sou Arthur Filho e você acompanha agora o programa Agenda 2030. A cada edição, explicamos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas. E no programa de hoje, a gente trata do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 12, que fala sobre consumo e produção sustentáveis. O ambientalista Daniel Tiger fala sobre como garantir padrões de consumo e produção sustentáveis. Conversaremos com o ambientalista Bernardo Verano sobre uma pesquisa que aponta o Brasil como o quinto maior gerador de lixo eletrônico do planeta. Saberemos mais detalhes sobre a atuação do Supremo no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 12 com Leandro Eustáquio, advogado e professor de Direito Ambiental. Atuação de Empresas e Sociedade no Cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 é o tema da entrevista com Tasso Cipriano, advogado especialista em Direito Ambiental e diretor do Instituto do Direito por um Planeta Verde. Panorama Global Antes de a gente começar a nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem sobre a meta número 12 da ONU. Vamos ouvir a reportagem de Neto Costa. O objetivo de desenvolvimento sustentável número 12 fala do consumo e produção responsáveis. A meta é alcançar o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável, mas com a urgente redução da nossa pegada ecológica, mudando a forma como produzimos e consumimos bens e recursos. A agricultura é o maior usuário da água em todo o mundo e a irrigação agora reivindica cerca de 70% de todas as águas doces para o uso humano. Isso leva a uma urgente mudança no gerenciamento de nossos recursos naturais compartilhados, tornando-os mais eficientes e também a forma como descartamos os resíduos tóxicos e os poluentes Encorajar indústrias, empresas e consumidores a reciclar e reduzir o desperdício é igualmente importante, assim como o apoio aos países em desenvolvimento para avançar em padrões de consumo mais sustentáveis até 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. E a gente conversa com o ambientalista Daniel Tigel. Vamos conversar com especialistas especialista sobre como garantir padrões de consumo e produção sustentáveis. Prazer em falar com o senhor, Dr. Daniel Tiggel. Seja bem-vindo ao programa aqui da Rádio Justiça, o Agenda 2030. É um prazer estar aqui, Arthur e demais ouvintes. Da Rádio, um prazer participar desse importante debate. Olha, é muito pertinente, a gente está tratando é, desse tema, é, eu tenho o sentimento de que dos, é, dos objetivos é, do, da, da ONU, o 12 ele é central porque ele toca é, na, no cerne de boa parte dos problemas que nós vivemos enquanto humanidade e da crise ambiental que nós estamos vivendo, da emergência climática que a gente vive. É difícil falar de maneira global é, de como que os países estão atuando é, para tentar atingir essa meta, já que ela alcança todo o ciclo né, de produção, é, distribuição e consumo, inclusive na parte extrativa, você tem diferentes tipos de ação em diferentes é, países. O ODS-12 busca construir um conjunto de objetivos, né? ah, que são, acho que 13, se não me engano, que é, tenta trazer alguns indicadores para isso. E aí a gente percebe que é, são algumas questões ligadas a, a políticas públicas. A construção de políticas públicas para uma gestão é, sustentável dos recursos naturais com relação à regulamentação e regulação das compras e dos, processos, dos ciclos de extração e é, de comercialização, o fortalecimento e apoio a corporações que adotem práticas sustentáveis né, e que façam um processo de transparência com a né, construção de relatórios de sustentabilidade é, e... Uma que eu acho muito importante, que é o Objetivo 7, que é promover políticas públicas de compras públicas que busquem implementar é, valorização a produtos e serviços que estejam envolvidos é, de maneira sustentável é, em toda a cadeia produtiva com relação à alimentação. Também existe aí o apoio para capacidade tecnológica e científica, né? ou seja, avançar no desenvolvimento de tecnologias nesse sentido e no campo dos do serviços fortalecer o turismo sustentável e buscar também remover algumas distorções de mercado, como, por exemplo, o subsídio a combustíveis fósseis. Inclusive, Arthur, essa questão do subsídio aos combustíveis fósseis foi algo bastante importante nessa última, nesse último encontro, né? A COP26 que nós tivemos no nível global, podemos dizer que ela teve um grande destaque, que é a busca de um acordo, né? entre os, os países, principalmente os países é, produtores de, de combustíveis fósseis, em especial aí o petróleo e o carvão, para buscar reduzir o grau de financiamento público ah, para é, expansão desse setor e buscar desviar esse recurso, esse tipo de financiamento para é, recursos que sejam renováveis na geração de energia. Mas o que eu salientaria, que eu acho que é onde nós temos mais avanços no ODS-12, tem sido é, na implementação de sistemas orgânicos e agroecológicos de produção alimentar, que fortalecem, por um lado, o empoderamento e a soberania alimentar e nutricional dos produtores na zona rural é, de vários países, mas, ao mesmo tempo, reduz... É, o consumo e a geração de produtos químicos que contaminam o solo, o ar e as águas. E isso aí nós temos alguns países que têm sido bastante é, é, importantes capitaneando isso, como, por exemplo, é, o Butão, a, a, o Sri Lanka, a Austrália, a China, que têm buscado ampliar cada vez mais é, métodos de produção alimentar que, por um lado, aumentam e fortalecem... É a capacidade dos produtores conseguirem interferir na cadeia de produção, porque um dos problemas atu é o domínio da cadeia de produção pelo, pelos, pelas grandes companhias mediadoras, ou seja, aquelas que fazem a distribuição. Mas, por outro lado, conseguir fazer um projeto que reduz o desperdício de alimentos e também reduz o uso de insumos químicos. Eu coloco isso porque isso também gera uma redução tremenda no uso de combustíveis fósseis, né? esse tipo de produção alimentar, é, ao você utilizar insumos é, de natureza orgânica e mais adequados e ajustados aos ciclos da natureza, em especial é, a abraçar a biodiversidade ao invés de combatê-la, elas têm como consequência uma redução muito grande no uso de combustíveis fósseis, em especial é, produtos é, como agrotóxicos e outros, que são baseados fortemente é, em, no uso de petróleo. Né? O doutor Daniel Tigo, antes de aprofundarmos nessa questão de alimentos, do desperdício de alimentos, eu gostaria de voltar nessa questão da liberação de produtos químicos, tanto no ar, água e solo. Embora o senhor já tenha citado, o, o mundo avança também neste ponto como prevê o ODS-12? Tem variado muito de país a país. É, no, no nível global, quando a gente é, acompanha os, o, o rastreador aí de indicadores, nós temos tido, sim, um aumento uh, do uso de soluções é, a, a, ecologicamente corretas no processo produtivo. Entretanto, alguns países, como o próprio Brasil, têm ido na contramão dessa história, têm aumentado ao invés de reduzir o uso é, de insumos químicos e com isso aumentado tremendamente a contaminação dos nossos lençóis freáticos, matas e, e ares, né? infelizmente, né? Então, o nosso país, Brasil, não tem sido um exemplo nesse caso, só para você ter uma noção, Arthur, nos últimos dois anos, nós tivemos a liberação, sem estudos comprovados, de 580 novos é, defensivos agrícolas, né, também chamados de agrotóxicos, é, que justamente estão, inclusive, nos colocando numa situação difícil como exportador de produtos agrícolas, já que nós estamos sofrendo algumas retaliações é, por parte de países, em especial na União Europeia e nos Estados Unidos, por conta dessa liberação abusiva de produtos químicos que nós tivemos no Brasil e as práticas de consumo que tem existido, e tem se fortalecido nesses países que buscam é, uma redução do uso desses produtos. Mas, no geral, eu diria que sim, nós temos tido, sim, bons avanços. Do ponto de vista de, de tecnologia, práticas, metodologia, o avanço é tremendo. É, só para dar um, um exemplo para você, Arthur, na Índia, nós temos hoje mais de 1 milhão e 300 mil produtores orgânicos que, com conseguem produzir com qualidade, com uma grande eficiência e ao mesmo tempo sem afetar a biodiversidade e sem contaminar eh, os nossos, eh, os nossos eh, ecossistemas. Doutor Daniel, o objetivo de desenvolvimento sustentável de número 12 fala ainda sobre incentivar as empresas especialmente as grandes a adotar práticas sustentáveis o senhor teria alguns exemplos de corporações internacionais que adotaram um sistema de produção sustentável? Olha, é, nós temos aí nesse, nesse pedaço né, do, do, do SDS é, do, do, do SDO 12 né, a gente tem aí os os, o caso de você apoiar através de relatórios de sustentabilidade. Você tem, por exemplo, na Alemanha, 155 empresas que têm relatórios de sustentabilidade, mas se destaca o Peru, que tem 279 empresas. Os Estados Unidos também têm uma quantidade grande de empresas que fazem sua listagem pública eh, com relatórios de informação de sustentabilidade, 475. Entretanto, Arthur, eu preciso, eh, talvez, eh, sair um pouco da sua resposta. Primeiro, eu posso citar um exemplo de uma corporação que tem sido um exemplo, aí, uma referência que é a Mark and Spencer, que é do, da, da, da Inglaterra, né? do Reino Unido. Eles têm um plano chamado Plano A de sustentabilidade, que é bastante positivo e tem dado resultados e, e, e tem sido é, uma referência para outras grandes corporações. Mas eu, eu gostaria de trazer é, para você e para os ouvintes, Arthur, uma reflexão que nós temos feito a nível global sobre é, justamente esses itens do, do ODS-12 com relação ao apoio especialmente a grandes empresas. É, nós tememos que há um equívoco aí porque isso pode desviar na construção de indicadores, na construção de políticas públicas e na construção de programas eh, nacionais ou regionais ah, de, de fomento a uma mudança na estrutura econômica que nós temos hoje se nós nos pautarmos eh, pelas grandes empresas, corporações nós temos o perigo de gerar o que nós chamamos de esquizofrenia econômica, ou seja o cérebro da empresa se encontra num país desenvolvido mas o seu corpo, as suas ações e justamente os rejeitos se encontram em países diferentes por que, que eu falo de esquizofrenia? porque isso faz com que a empresa acabe se preocupando é, com os indicadores de sustentabilidade muito mais no seu país de origem, que é onde ela está, é, onde estão, os lucros estão revertidos, né? que são países como na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, e muito menos com relação à empresa onde ela atua, gerando é, uma redução do compromisso com relação a países na América Latina, na África, na Ásia e assim por diante. Então, é, infelizmente, o modelo atual de grandes corporações é parte do problema estrutural que nós vivemos, é parte é, dos geradores da crise climática que nós temos hoje. Então, nós temos é, oferecido à ONU e em ambientes internacionais reflexões sobre a necessidade de fortalecer os negócios locais, a soberania da produção alimentar nos territórios, a descomoditização dos bens essenciais à vida e buscar políticas públicas que fortaleçam modelos de negócios mais localizados que valorizem a reprodução da vida. Claro que o lucro é importante, mas que a reprodução da vida esteja no centro. E nós temos centenas de milhares de iniciativas nesse campo que dão resultado e que funcionam. Mas, infelizmente, os indicadores de desenvolvimento nos países, não conseguem valorizar esse tipo de iniciativa nos territórios. São iniciativas no campo de financiamento com é, a, a, as, as microfinanças, o microcrédito, as micro e pequenas empresas, a agroecologia, a agricultura familiar organizada, é, processos de compras coletivas que acontecem nos territórios que já apresentam soluções com é, é, alcance do ODS-12 que ultrapassam os dois terços. Pra você tem uma noção, é, Arthur? Nós temos um estudo recente que foi feito em 22 países é, da África, que apontaram aí, com uma série de iniciativas agroecológicas e orgânicas, que é, foi possível nessas iniciativas atingir 70% das metas dentro do ODS-12, com uma grande redução é, do desperdício na alimentação, redução dos insumos químicos gerados e assim por diante. E isso não vem a partir de grandes corporações. Claro que existem modelos e exemplos de grandes corporações que têm feito um bom trabalho, mas isso depende muito da boa vontade daquele seu proprietário, uma ideia um pouco medieval, né, é, do, do, do, bom, né? do bom proprietário. Mas, é, quando você fortalece iniciativas locais, você consegue vencer ou superar essa esquizofrenia, porque aquele empreendimento que está imerso na comunidade e no território, ele tem como objetivo também a, a cumprir com um o desenvolvimento sustentável e soberano no seu território, porque as pessoas vivem ali e elas não querem poluir as suas próprias águas. E isso é um avanço que nós temos visto em alguns países que têm adotado indicadores que busquem apontar programas e políticas de financiamento e apoio para esse tipo de iniciativa. Em outras palavras, reconhecer que iniciativas que são locais e que constroem é, soluções a partir da sabedoria e da vida dos territórios, conseguir considerar essas iniciativas como vetores de um desenvolvimento sustentável e que atua na solução do problema, ou seja, na cura do problema e não ao contrário. Muito bem. Tivemos a participação do doutor Daniel Tigel, ele que é ambientalista. Doutor Daniel, eu agradeço a participação na primeira parte aqui do nosso programa Agenda 2030. Muito obrigado por trazer estas informações. Foi um prazer, Arthur.